E aí pessoal, World 0 na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje trazendo esse jogo aqui, o Grand Battle Royale Que é a versão Minecraft e mobile do Battlegrounds, né? Que tá fazendo muito sucesso no PC E agora nós poderemos desfrutar aí de uma versão mobilezinha aí, Minecraft, né? Bom, aqui as skins, tem algumas skins pagas, né? Que são com money do jogo não sei como faz para adquirir então vamos no padrãozão aqui default só tem essas duas versões é, só tem essas duas opções skin e players vamos ver se a gente consegue mudar o nome aqui ó conseguimos mudar o nome vou colocar o meu nome aqui ó meu nickname então se você me encontrar não me mate tá não me mate <risos> tô brincando pode me matar então vamos lá vamos dar um play aqui e, e ver aonde vai dar Pra quem não sabe o Battlegrounds ou o Grand Battle Royale, que é no nosso caso aqui, é você tá no mapa aberto, entendeu? E esse mapa ele vai se limitando aos poucos e seu objetivo é você ser o único sobrevivente, né? Então aqui, ó, todo mundo aqui tá no server, tá ligado? Já já vai dar start, ó. Em 22 minutos, deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque esses passos... Tão altos, posso dar um jump aqui. Tem algumas coisas, ó. Se agachar pra ficar mais stealthzão. Mirar, ó. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Recarregar, mas no caso não tem uma arma. Vai começar. One. Fight. Então vamos lá. Eu vou cair num lugar qualquer do mapa, tá, galera? Ó, o aviãozinho aí. Tal. Tá, tem um chatzinho pro pessoal se comunicar. Eu vou cair em um lugar qualquer do mapa e, mano, eu vou ter que sobreviver nesse lugar qualquer aí. Matar meus adversários e eu tenho que correr pra pegar equipamento e tal. Ó, já estamos chegando. O mapa é relativamente grande, tá, galera? Relativamente grande. A gente vai ter que se virar aqui. Vamos ver, ó. Saltar de paraquedas, ó. Já saltando de paraquedas aí. A gente vai cair em algum lugar aqui. Espero que... De começo já não pega alguns inimigos aí, né? Vamos lá, ó. Já caí aqui. E vamos... Eita, peste. Os caras já tá tudo aqui. Meu Deus. Corre. Corre, jubileu. Tem que pegar algum armamento primeiro. Tem que correr aqui pegar armamento. Será que dá pra dar um jump aqui? Não, não dá pra dar um jump aqui. Os caras já estão se matando... O jogo começou agora e já tem nego com arma. Olha ali, olha ali, ó. Caraca, não sei nem o que eu faço. Ah, achei, achei, achei. Achei uma arma aqui. Boa. Caraca, o que que eu fiz? Que merda que eu fiz? Vai, vamos sair aqui do primeira pessoa. Um pouquinho pra... Ah, achei o botão que atira. O maluquinho tá ali. Vamos colocar a primeira pessoa. E vamos pra cima. Não deu, vamos correr. Corre, Berg, os caras já estão se matando. Nossa, a forma que corre é bem devagarinho, né, galera? Bem devagarinho, ó. Os caras já estão se matando ali. Eu queria cair num lugar mais distante, mas não deu. Tô aqui já no, no quebra geré Vamos tentar sobreviver, ó. Já tem um carinha ali. Deixa eu me destacar um pouco, né, galera? Porque senão eu tô fodido. Vamos mais um pouco aqui por dentro. Ó, o maluco já tá bem. Ó, essa arma aqui não... Não vai dar muita axé, mano. Então volta. Corre. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Tem um maluquinho enforcado aqui, louco. Vamos pegar esse machado. Pegar um machado. Acho que aqui nós não seremos avistados. Vamos aqui, ó. Andar de forma periférica, tá ligado? estrategicamente. Não vamos botar a cara. Lembrando que daqui a pouco o mapa já vai começar a... A se comprimir a gente vai... meu Vai ter que se virar aí, ó. Achei, caraca. Assim, hein. Pega aqui. Agora podemos, né. Começar a brincar agora. Então já estamos com armamento. Só faltava um Magic Kit. Mas beleza. Não vamos... Não vamos reclamar. E sim, bora, galera. Agora... Tamo armado, ó, o mapa já tá comprimindo Já tá começando a enxugar E a gente tem que sobreviver, mano Se tem que sobreviver, vamos sobreviver Mas claro, não dá pra ser afobado Nesse jogo, galera Esse jogo realmente passa assim, sabe um Ó aqui onde tá o, o escudo E eu tenho que Eu tenho que ir mais pro centrão, ó Se, Se esse escudo ele comprime E eu fico fora dele, eu morro, tá, galera? Só pra deixar vocês cientes Então aqui, ó Todo cuidado agora Ó, já tô ouvindo Barulho de tiro Não é em mim ainda O que importa é Ser um dos sobreviventes, tá galera? Parece que... O que, que aconteceu? Será que caiu o server? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Propagandazinha. Meu Deus do céu. No meio do jogo, assim, propaganda é... Trash, né? Vamos esperar aqui. A propaganda passar. Acredito que deve ter alguma forma, alguma forma que você paga e remove os anúncios, como na maioria. Vamos ver aqui. No. Caraca, tipo, simplesmente cair. Simplesmente cair. Vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez. Simplesmente acabou a partida. Vamos esperar carregar aqui. E iniciar outra, né, galera? Iniciar outra. Vamos aqui, ó. Problema de server não é. Tá todo mundo aqui. Bora lá. Bora lá na muvuca aqui, ó. Start em 30 segundos. Eu já tava boladão, mano. Não acredito que caiu. Deu algum problema no servidor, galera. Minha conexão não foi. Mas não tem problema. Vamos novamente aqui. E se vocês quiserem ver séries, mais gameplays, não se esqueçam de comentar e, mano, deixar o gostei. Gostei é o, o termômetro aí do YouTube, mano. Se eu ver que tá com bastante aqui, gostei, vai ter mais gameplay. Então vamos lá, o Aviãozão aqui. Ali, a O mapa, já estamos chegando. Entendeu? Aqui, ó, dá pra, dá pra ver o tamanho do mapa. O um mapa grande, tá, galera? É um mapa grande. Já vamos saltar de paraquedas. E agora eu quero achar, mano, a arma mais rápido. Mais rápido pra poder já tá eliminando aí alguns players. Tá eliminando alguns players. E eu sou loucão mesmo. Já, já quero cair aqui, ó. Já vou cair, já vou correr pra lá. Já correr pra cá, porque aqui já tem uma arma. Vai, meu, atira. Ué. Vai, tá sem bala? Como é que é? Aí, não tá querendo atirar. Aê. Boa, boa, boa, boa. Matei. Beleza, vamos pegar. Vamos pegar a espada dele, não deu pra pegar a espada. Vamos correr aqui, galera. Matamos um já. Já matamos um, eu não tinha dado reload, aí não ia conseguir mesmo, né? Vamos lá, continuar procurando aqui, ó. Tem mais um ali. Acho que dá pra pegar aqui, hein? Acho que dá pra pegar aqui, hein? Ele vai tentar aparecer. Dá pra pegar, dá pra pegar Boa Boa, boa, boa, boa Se mataram Vamos pegar aqui Beleza Beleza Vamos equipar aqui a cá Já dá o reload aqui E vamos pra cima O avião ali, daqui a pouco já começa a fechar, hein? Daqui a pouco começa a fechar mais. Galera, tirando a movimentação que, do jogo que é lento, o jogo é bem engraçado e divertido, mano. Isso podemos falar com certeza absoluta. Ó. Mais um. Peguei um medkit. Isso daqui, isso daqui, isso daqui. Beleza, o que, que é isso daqui? Eita! Vamos bazucar alguém. Vamos bazucar alguém. Ah, não acredito que eu morri. Caraca, que merda, galera. Que merda. Mas é isso aí, ó. Pelo menos matamos um. Entendemos aí como funciona o game, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, avaliar, deixar o gostei e comenta aí se vocês querem ver mais vídeos, demorou? mas é isso. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui!